Fala pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi trazer, falar sobre um assunto, né? Um assunto que eu acho que a maioria. Não é todas as pessoas que sabem, né? Ela só coloca ali, vai, vai, pela, vai pela manada. É sobre Black Friday. Black Friday, né? É um período de. Um período do comemorativo de compras, todo mundo junta, né? Fazer aquele, aquele desconto e tal. E a maioria das pessoas vai ali, é um tempo que mais, que, que mais, que mais vende, né? Que. que... Que tem aquela, aquela fatia do mercado onde mais vende. E pensando nisso, eu separei cinco dicas sobre o que você deve fazer e o que você não pode fazer para você aplicar ali no seu e-commerce e assim conseguir um pouco mais de vendas. Então vamos lá! Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues e aproveitar que a gente está no início do vídeo agora aqui, né? É, se quiser dar. Inscrever aí para ajudar a nós. Tá aí para ver se a gente consegue chegar uns 10, uns 10 mil inscritos aí até o final, sei lá. Vamos vamos, vai escrevendo aí, vai vendo. Aí. Só tô colocando um conteúdo bom aqui para somar né para te, te ajudar a subir de nível, ali, subir de patamar e assim a gente crescer junto. Então já se inscreve aí, é, deixa o like aí, ou deixa para dar pro final do vídeo. Mas é isso aí. Vamos lá para a primeiro então a nossa primeira regra a nossa primeira dica né é, vamos, vamos vamos deixar como regra vamos seguir como regra é bem importante a nossa primeira é para você não abaixar não abaixar ali os seus preços dos seus produtos no seu e-commerce porque esse esse essa data essa essa data de Black Friday é como se fosse uma uma data comemorativa as pessoas são induzidas a comprar na maioria das vezes nem sempre é pelo preço é, é, na, na maioria das vezes, é porque outras pessoas estão ali e alguma coisa, então é, acaba atraindo outras pessoas para comprar, então se, você tem que sempre analisar o seu preço né, então, e não, não abaixar muito né, não dar aquele desconto e tal, vou dar 50% de desconto, mas não precisa né, você pode deixar ali um 5% de desconto e tal, porque daí, você vai é, conseguir vender um pouco mais porque as pessoas geralmente né geralmente as pessoas nem vê nem nem nem, nem acompanha né porque é um período de bastante de bastante de vendas as pessoas acabam sendo induzidas por outras pessoas pela pela manada pela vamos, vamos supor é, eu tenho um amigo que comprou tal eu vou comprar o tal essa coisa também então deixe os preços como estão e assim você vai conseguir vender um pouco mais vamos lá para a segunda a nossa segunda regra, a nossa segunda lição, é para você que trabalha com tráfego pago, para você que tem seus anúncios lá no Facebook, no Google, tal, nessas plataformas. O que eu quero te passar, a minha regra, a minha dica, é para você não deixar seus anúncios sem supervisão. É para você sempre estar tá ali em cima né, e fazer ali, vamos por fazer um teste A B, alguma coisa. Sempre estar tá ali analisando tal resultado, resultado por resultado e sempre aplicando, apl aplicando me melhorias, né? porque vão ser através dessas dessas dessas plataformas que você vai conseguir uma fatia maior das suas vendas nesse período por conta por conta da pandemia covid 19 algumas pessoas provavelmente né vão preferir comprar em casa através do celular através de uma loja online através do, da internet do que ir numa loja física né por conta para não atrair tal essas coisas questão de restrição então sempre sempre tem ali é, deixe os seus sempre analise seus analise seus anúncios né? através do seu tráfego pago tem várias ferramentas no Instagram tal você pode utilizar quero fazer uns vídeos para frente sobre sobre esse assunto sobre tráfego sobre face, Facebook Google tal essa parte mas um pouco mais para frente mas, isso, mas mas é essencial sempre analise seus anúncios de análise de parte por parte coloque resultado por resultado ali porque assim você consegue captar mais clientes, porque isso é uma é uma parte do mercado que está crescendo cada vez mais. E pode ter certeza, agora com esse período de, de pandemia todo mundo em casa, todo mundo já está optando, optando, né, por comprar online. É, você consegue, vai conseguir conseguir, né, vender um pouco mais. É isso aí. Vamos para a terceira. A nossa terceira lição, a nossa terceira regra, é para você trabalhar no seu público alvo. Eu não sei qual qual, qual você, é seu público. você quer ser tal, tal, tal tipo de pessoa, qual, é, qual tal tipo de, de, de, de público, né? Você pode. O que eu quero te passar é para você investir nos seus textos, no seu no seu linguajar, nos seus anúncios, no que você vai escrever lá nos seus anúncios, na sua na sua nas suas publicações, né? É, o que eu quero te passar é para você não usar muitas muitas muitas muitas letras maiúsculas né que as, as pessoas começam a entender ali agora é, com moda diferente e voltando lá na primeira dica né que eu falei é para você usar é, através desses textos né você usar essas plataformas é, para poder vender mais então você tem que sempre estar tá ali né é, você pode usar uns mapas mentais, alguma coisa assim, para você entrar na mente do cliente e não fazer só o cliente comprar através, só pra, é pelo desconto, mas é, conseguir fazer o cliente ser induzido a comprar. Porque seu preço, como eu falei na primeira dica, seu preço vai estar normal. Então se você colocar um conseguir entrar na mente dele através dos seus textos, nas suas publicações, nas suas redes sociais, nos seus anúncios, você consegue ali é, é, encaixar essas duas regras e assim conseguir vender mais, você entra na mente dele, né? É, pra para ele voltar a comprar com seu preço que vai estar tá normal. Mas assim, ele pensa que tá comprando uma coisa, né? Apesar, você vai fazer, vai fazer, né? A fazer ele acreditar que ele tá que vai comprar, né? Vai comprar, que tá comp que vai comprar uma coisa que vai fazer o diferencial ali no seu dia a dia. Mas é isso aí? Vamos para quarta então vamos lá a nossa quarta dica a nossa quarta regra é para você é para você se contentar para você não se contentar para você se certificar né que seu que e-commerce seu é compatível com todos os, os dispositivos móveis é como, como por exemplo o celular tal que é o mais usado né porque é através desses dispositivos que as pessoas vão comprar é, que é Vamos supor, hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo está com o celular na palma na mão. Então, se, se o seu e-commerce não estiver compatível com esse dispositivo, você vai perder essa fatia desse mercado. Então, fique atento a, esse, a essa regra. Sempre, sempre deixe o seu o e-commerce seu compatível com todos os dispositivos. Então, vamos lá para a quinta. A nossa quinta e última regra é para você fornecer o seu cliente um, um, um diferencial a mais. Esse diferencial pode ser. Um ambiente favorável, né? É um ambiente de compra favorável ao seu cliente. Você pode oferecer ali uns meios de pagamento diferenciados, né? É, se você tá no Brasil, você pode usar esses meios de pagamento que mais conhecidas, né? A gente tem o, pay, o, pay, o PayPal, né? Tem o Mercado Pago. Se você tá fora do Brasil, tem outros também. Que eu não vou comentar aqui. É você só se você vende fora do Brasil, quer dizer, seu e-commerce vende fora do Brasil hoje. Você pode usar. É, pesquisar né você pode ter uma ferramenta do Google que você pesquisa ali é, quais são quais são o pensamento de, de, de cada cliente de cada região então você tem que oferecer um diferencial a mais ali no final para o seu cliente ofereça meios de pagamentos diferenciais entregas diferenciais e assim você vai conseguir vender um pouco mais e para finalizar só queria fazer um resuminho é para você sempre colocar essas dicas que eu falei uma atrás da outra analisar e e vê ali o que você pode melhorar no seu e-commerce, porque assim você vai conseguir vender um pouco mais. Você pensa que não vai dar certo, mas dá certo assim. Aplica essas dicas que eu passei, trabalha ali nas suas imagens, nos seus textos, trabalha ali nos seus anúncios, é? vê, pega resultado, resultado e coloca um ao lado do outro, faz os testezinhos e assim você vai conseguir uma fatia a mais no seu e-commerce nesse período de Black Friday. É isso aí. Se você gosta desse tipo de vídeo que eu falo aqui do essas dicas escreve aí no canal aí para ajudar a gente e é isso aí lá lá se like, viu, pra também ajudar nós aí e é isso aí até a próxima até a semana que vem eu coloco mais um vídeo de, assim, dessas dicas mas é isso aí vamos lá <música>